E aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorialzinho rápido ensinando como comprar a criptomoeda omg aqui eu não faço análise de moeda pessoal aqui o nosso canal é apenas ajudar com tutoriais com dicas tá bom então como eu recebi muitos pedidos então eu vou fazer aqui o tutorial de como você tá adquirindo a moeda OMG. Então vamos lá, pessoal. Você que não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição, tá? Você vai chegar aqui na Binance, você tem que mandar é, reais para Binance. Se você não sabe mandar reais para Binance, tá aqui, ó. Vou deixar aqui um cardzinho aqui, ó, como mandar reais para Binance. Pronto, tá aqui o card, você assiste e você vê como mandar reais para Binance chegou reais aqui na Binance você vai é, converter para o SDT e aí você pode comprar a OMG tá bom você já comprou já mandou agora chegou aqui nessa parte pessoal você vai vir aqui ó em trade clássico aqui pessoal você vai digitar a moeda OMG e aí você vai colocar o SDT Prontinho Vamos aguardar carregar a moeda Lembrando pessoal, eu não dou dica financeira Eu não indico comprar Eu apenas explico como que faz, tá pessoal? Tutorial Eu explico para tirar dúvida para o pessoal que está começando agora Não fazer a compra errada, tá? então vamos lá nessa tela aqui pessoal você vai descer até aqui embaixo aqui você vai marcar market ordem você aqui vai dizer quantos omg você quer comprar uma omg ela tá custando 68 reais tá então vamos fazer o seguinte vamos comprar aqui duas omg aí você compra a quantidade que você quiser tá bom então vamos lá aí clica aqui ó em comprar Pronto, já fiz a compra das minhas OMG. Vamos ver se a gente comprou mesmo. Você vem carteira Fiat Spot. E aqui, pessoal, já mostra que a gente comprou duas OMG. Então pessoal, é assim que você compra a criptomoeda OMG aqui na Binance, você pode comprar por outros corretoras e usar o mesmo método, você pode usar esse mesmo método pelo aplicativo do celular, é dessa mesma forma, tá bom? Espero ter ajudado vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau tchau, fui!